Olá, eu sou o professor Branco. tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é remoto, o que é híbrido e o que é educação à distância. Mas para falar sobre isso, nesse primeiro pedaço desse vídeo, eu quero lembrar vocês, ou chamar vocês a conhecer a história um pedaço da história da educação. Há muito tempo atrás, quando se começou esse negócio de ensinar, as pessoas ensinavam umas para as outras em praça pública, ou como a gente vê muitos dos nossos famosos filósofos, em portais. Ou seja, existiam portais dentro de uma praça e eles paravam ali naqueles pórticos e ficavam falando com os seus aprendizes. Isso vai evoluir e, em algum momento, na Idade Média, nós vamos ter tutores que vão na casa dessas pessoas ensinar elas saem a viajar com elas, saem a passear pela cidade com elas, onde elas vão mostrar como o mundo funciona, vão discutir o mundo, vão viver o Para a gente ter uma ideia de como isso vai acontecer, a gente tem, em um determinado momento, o surgimento de um lugar para se ensinar. Esse lugar vai acabar com a educação. Imagina vocês que agora as pessoas vão ter que ficar num lugar, não vão poder mais sair, não vão poder mais viajar, não vão poder experimentar as coisas que elas vão aprender. A educação nunca mais vai acontecer. Acabou. Não é? Temos uma escola, nessa escola a gente tem é um professor que continua falando para os seus alunos. E por algum motivo ele resolve agora escrever para esse aluno aprender. E na medida em que ele começa a escrever isso para o aluno, o aluno consegue gravar na memória essas coisas e o professor talvez não seja mais importante porque as pessoas não vão mais ouvir o que ele está falando, mas quem aprendeu, aprendeu tão bem que vai poder reproduzir aquilo. Acabaram com a educação. Não. Ainda não. Depois de um determinado momento, os alunos agora eles começaram a copiar o que esse professor estava escrevendo. A ouvir, entender e copiar esse professor. Eles usavam pequenos tabletzinhos de madeira pintada, um quadro negro pequeno, de mão, onde eles escreviam com giz. O professor falava, eles anotavam, apagavam, anotavam, apagavam, copiavam do quadro e apagavam. Isso foi o fim da educação, segundo aquelas pessoas. Porque agora, em vez de prestar atenção, eles ficam copiando durante a. Eles estão usando o tempo, em vez de prestar atenção, eles começam a copiar coisas, anotar coisas, e deixam de prestar atenção no professor. E de apenas ler o que o professor escreve e o que o professor fala. A educação vai ser acabar. A educação vai ser Não. A partir desse momento, aparece uma outra coisa mais impactante, que são os livros. E aí a cabeça das pessoas foi para o espaço. Como que alguém vai precisar de professor? Como que alguém vai precisar de educação? Se agora eu tenho todo o conhecimento que eu preciso num livro. E posso levar esse livro para qualquer lugar. Posso ler qualquer coisa num livro. Eu não preciso mais da escola, eu não preciso mais de professor, eu não preciso mais ser aluno. Não existem mestres e nem aprendizes. Eu tenho um livro. Que tem o que é necessário eu aprender. E a educação parece que não acabou. Imagina quando aparecem os cadernos e agora o professor fala, o aluno anota, ele consegue levar essas anotações, ele consegue comparar as anotações e ele ainda tem um livro para aprender. Para muitos, a educação ia ter acabado naquele momento. Vamos dar um salto, passando por outras tecnologias, sem, sem tocar nessas outras tecnologias da nossa educação e vamos falar sobre a internet, o computador, o celular. Tem gente que acha que a educação vai acabar, é porque tanto acesso à informação não vai ter mais para que eu precisar de um professor. Você já ouviu isso, né? O aluno fica olhando e fazendo anotação no celular, fazendo nota, filmando, vendo outras coisas. Ele não vai aprender mais nada. Você também já ouviu isso aqui nessa história que eu contei. O aluno agora ele não está mais na sala de aula. A sala de aula, aquela que matou a educação, agora parece que ela é a única maneira de mantê-la viva. A educação era você sair pelo mundo e aprender nele. Parece que agora a gente pode sair do mundo sem sair do lugar. A gente pode conversar com milhares de pessoas sem nunca apertar a mão delas. A gente pode guardar informação, a gente pode enviar informação. E a educação, embora muitos digam que vai acabar, não existe mais, acabou a maravilha que era a educação, ela já faz muito tempo que acabou, ela está mudando e aproveitar e utilizar essas mudanças da melhor maneira possível talvez seja o que vocês estão fazendo agora. Iniciamos um processo novo na história da humanidade, uma nova tecnologia. Precisa correções? Claro, tudo precisa. Mas não vamos acabar com a coisa mais simples que existe para a humanidade. O ato de ensinar o outro. Pode ser de uma forma formal ou informal, Sempre terá alguém ensinando, sempre terá alguém aprendendo. A gente aprende com outros. E a gente só consegue aprender com livros porque esse livro foi feito por outros. Ele representa o outro quando ele não está comigo. Mas é sempre o outro. me permite aprender. Eu aprendo sozinho, você aprende sozinho. Mas para isso acontecer, a gente precisa estar junto. Aprender é um processo coletivo que acontece individualmente. Até mais, nossas aulas, esse semestre, grande parte delas será síncrona, nossa à distância. Até mais, Tudo bom?